Olá, estamos de volta com as nossas dicas quentes de direito processual civil para a primeira fase do exame da ordem. Eu sou a professora Tatiana Rainer e gostaria de trazer para você uma dica sobre audiências de conciliação e mediação. Olhem lá, o artigo 334 tem sido recorre, recorrentemente cobrado nos últimos exames da ordem. Olha o que afirma o 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência eliminado o pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Tem sido muito cobrado o parágrafo 2º desse artigo. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação não podendo exceder a dois meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. Então, veja, aqui é uma exceção, né? em que se admite que a audiência possa ocorrer em mais de um momento. A audiência de conciliação e mediação, então, ela pode ocorrer em momentos distintos, desde que entre a primeira e a seguinte não transcorra um período maior de que dois meses, tá bem? Outro parágrafo desse artigo que tem sido recorrentemente cobrado é o parágrafo 4 Casos em que a audiência não será realizada. Olhem lá. Apenas nessas hipóteses previstas no parágrafo 4 A audiência não será realizada. Então, inciso 1 Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual ou ainda quando não se admitir a autocomposição, ou seja, quando se tratar de interesses indisponíveis, não tem como fazer a autocomposição, ou quando ambas as partes, não adianta uma delas simplesmente manifestar o desinteresse na autocomposição, tem que ser ambas. E qual é o momento do autor e do réu manifestar o desinteresse em participar da audiência de conciliação? Vejam o que afirma o parágrafo quinto. O autor deve fazer essa manifestação expressa na própria petição inicial, manifestando o seu desinteresse na autocomposição. E o réu? O réu, ele deverá fazer por petição, apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Cuidado! Os examinadores gostam de colocar que o momento para o réu se manifestar seria na contestação, mas não! Você sabe que a contestação era só é feita depois da audiência de conciliação ter resultado infrutífera, tá bem? Então, o autor, ele vai se manifestar expressamente na petição. O réu, por petição, com antecedência mínima de 10 dias da data da audiência. Tudo bem? Olhem lá, tem mais alguns parágrafos muito cobrados. O parágrafo oitavo. O que, que acontece, então, se qualquer uma das partes não comparecer injustificadamente a essa audiência? O não comparecimento injustificado, seja do autor ou do réu, a audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem pretendida ou do valor da causa, em favor, revertido em favor da União ou do Estado. Tá? Então lembre-se, se autor e réu não se justificarem, porque não podem comparecer, o motivo pelo qual não podem comparecer à audiência, eles serão penalizados com essa multa de até 2%. Tudo bem? Parágrafo 9 também tem sido recorrentemente cobrado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, ou seja, audiência de conciliação e mediação, não basta as partes comparecerem sozinhas, elas têm que se fazer acompanhadas por seu, pelo seu patrono, seja o advogado, seja o defensor público, tudo bem? E o parágrafo 1 a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Ou seja, o acordo, ele só vai ver valer como título executivo depois que ele for homologado pelo juiz. Tudo bem? Bom, temos mais uh, o parágrafo segundo. Na verdade, nós já falamos o parágrafo segundo. É isso. Com isso, nós encerramos essa super dica para você. Lembre-se então desses detalhes que têm sido recorrentemente cobrados no exame da ordem. Já já a gente volta com mais dica. Fique com Deus!